E aí galera, beleza? Daryl aqui e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como quebrar essa estátua que tá aqui na região da Liurnia, perto dessa bonfire, né, do túmulo do herói da Aurisa. Então beleza, ela é bem simples, que nem no vídeo que eu fiz esses dias de como quebrar a estátua do Castelo Tempesvel. É bem simples, é o seguinte, vocês vêm aqui, vai ter esse urso gigantão aqui, né, se escorre dele. Trazem ele lá pra, pra estátua, porque é ele que vai ser o responsável por quebrar ela Porque bichos gigantes quebram estruturas e eu, Ó, ó, ó, quebrou já, quebrou Agora eu só tem que, né Pegar o item e tentar não morrer dele Ih, também consegui pegar o item, calma aí Pronto, peguei Essa aqui é uma pedra de forja 6 Que é algo muito bom também Pra você poder, né, consertar seus itens, melhorar seus itens, né, então fica aí pra, pra ajuda de vocês. É isso, galera. Espero ter ajudado aí a galera que tava com dúvida, né. É a mesma coisa quanto o vídeo, mas serve pra isso também. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou.